Se liga aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar neste exato momento o meu histórico de saque na Best365 nos últimos 15 dias para você ter uma noção se dá realmente de fato para ganhar dinheiro com este mercado ou não. Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje é isso, eu quero mostrar para você o histórico de saques que eu fiz na Best 365 somente nos últimos 15 dias para você ter uma noção se dá de fato para ganhar dinheiro dentro deste mercado ou não. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, primeiramente quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal agora. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você está nesse vídeo é porque você quer ganhar mais dinheiro. Então se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa assistir os conteúdos aqui do canal e não perder nada. Então vou dar três segundinhos para você se inscrever aqui agora. Opa, então é isso. Ó. Seguinte, primeiramente estou aqui na minha casa nova. Pra quem não viu, eu me mudei, né? Eu morava lá na, numa cobertura, aqui na minha cidade mesmo. Mudei pra uma casa. Estou tentando me adaptar, porque até então sempre morei em apartamento, desde que saí da casa dos meus pais, né? Ó. E a casa é bem legal, olha, é bem grande, é bem alta aqui. Tem piscina ali. Tô fazendo algumas coisas ali ainda, né? Tá aquecendo a piscina e tudo mais. Mas enfim, vamos diretamente pro assunto do vídeo. Vamos ali pro meu computador. O meu computador tá ali no meu quarto agora. Que eu vou te mostrar os saques que eu fiz na Best 365 nos últimos 15 dias para você ter uma noção se dá realmente de fato para ganhar dinheiro dentro deste mercado ou não beleza bom primeiramente eu quero te convidar para entrar no nosso grupo gratuito no Telegram tá para quem não sabe eu tenho um grupo gratuito aqui no Telegram aqui é o resultado no nosso grupo VIP hoje para você ter uma noção tá no nosso grupo VIP nós pegamos uma sequência agora há pouco de 56 greens consecutivos, ó. 56 greens consecutivos. Aí eu te pergunto, como que não bate meta dessa forma, tá bom? E nós temos aqui um grupo gratuito, olha, que hoje tem 28 mil pessoas aqui dentro. Mandei um green pra galera agora há pouco lá. Olha só, bateu de primeiro, foi muito rápido essa daqui. Tá, se você quiser testar, quiser pegar algumas entradas já para lucrar juntamente com a gente, entra no meu grupo gratuito, que o link vai estar tá aqui na descrição. E se você quiser saber sobre o grupo VIP, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. Aparecendo aqui na tela pra você agora Basta me chamar que eu mesmo Vou te responder lá no meu WhatsApp Beleza? Bom, mas enfim, olha só Vou entrar aqui na minha conta da Best 365 pra vocês verem é, Tô logado aqui na minha conta agora ó, Esse aqui é o meu saldo que eu tenho na minha banca Neste exato momento Eu sou rica! Eu sou rica! É, pra quem não me acompanha no Instagram Quase todos os dias no meu Instagram Eu posto stories fazendo saques tá? Porque eu tenho um lema comigo que é Meta batida é meta sacada, tá? Então, toda, é, todos os dias que eu bato a minha meta, eu vou lá e saco. E sempre estou postando os stories no Instagram na hora que eu vou fazer o saque pra galera acompanhar, pra galera ver que isso de fato é real, tá? Então, qual que é o conselho que eu te dou? Até separei aqui no papelzinho três coisinhas importantes. Primeiro ponto, tá? Defina uma meta. Você precisa ter uma meta definida. E essa meta definida, ela precisa ser uma meta também, como que eu posso falar? Palpável. Não adianta você ter uma banca de 50 reais e colocar uma meta de fazer 30 reais por dia. Por quê? Não dá, é muito arriscado, você pode até conseguir Há pessoas que conseguem fazer muita grana com uma banca muito baixa Mas não é o recomendado, não é o que geralmente é aconselhado a fazer Para você conseguir ser lucrativo no longo prazo Porque dessa forma você vai acabar quebrando sua banca a qualquer momento Então faça uma meta plausível, uma meta que seja realista com a banca que você tem ah, eu tenho uma banca de mil reais, Juno. Pô, dá para você colocar uma metinha legal ali por dia. Não adianta você querer colocar 300 reais por dia numa banca de 100, tá? Então defina uma meta, tá? E aí qual que é a regra que eu tenho para mim, ok? A regra que eu tenho aqui para mim é o seguinte: Defino a meta, tá? Eu, particularmente falando, eu gosto de pegar poucas entradas durante o dia, tá? Então eu gosto de bater a meta rápido, porque não ficar exposto no mercado, tá? Então eu gosto de bater a meta bem rápido, rápido escrever errado aqui pronto. Então aqui por exemplo, tá? Geralmente no meu grupo VIP aqui, ó, vamos aqui de novo só para você tomar noção. Meu grupo VIP, é, geralmente tem muitas entradas no decorrer do dia. É um robô, então ele manda entradas 24 horas por dia. A nossa taxa de acerto, tá? Olha aqui para você tomar noção, tá na casa de 94% a taxa de acerto, tá? E assim, por exemplo, ontem só para você tomar noção, ontem nós terminamos com 174 greens no dia e apenas 6 heads. Então se você não tiver cabeça, se você não tiver uma meta definida, não tiver controle para parar na hora que você bater a meta, você vai na onda, você vai na onda, porque é muitos greens. 174 é, greens em um único dia é muito resultado. Você consegue fazer muita grana se você quiser, mas qual que é o ideal? Definir uma meta, bateu a meta, sal fora. Eu, por exemplo, vejo o quanto meu robô assertivo, mas eu bato a minha meta em média com 3 a 4 entradas. Eu sempre falo isso lá no meu Instagram, sempre falo isso no meu grupo gratuito no Telegram, sempre falo isso no grupo VIP, falo isso pra todo mundo, falo isso aqui pra vocês sempre. Eu prefiro pegar 3, 4 entradinhas, pronto, bati minha meta, saí fora do mercado e fiz o meu saco. Então, eu gosto de fazer assim Por quê? É matemática, quanto mais entradas você pegar, mais chances você tem de pegar um red. Também, é, é fato, tá? Então, eu gosto de fazer isso. E terceiro, tá? bateu meta, saca. Beleza? Não tem dessa, mano. Ah, Júnior, mas e se eu quiser deixar o dinheiro lá pra aumentar a minha banca e assim aumentando a minha meta? Cara, você quer aumentar o valor da sua meta? Bota mais dinheiro lá, trabalha mais, faz hora extra no seu serviço e bota dinheiro. Mas bateu a meta que você definiu no dia? Saca, mano. Não tem sensação melhor do que você sentir, você ver o dinheiro caindo na sua conta bancária. De verdade, não tem. Então eu duplico isso muito pros meus alunos. Bateu meta? Saca na Best 3 minha assim Tá bom? É, aí você pegar esse hábito de sacar esse dinheiro sempre que você bater a meta e colocar na sua conta bancária, você efetuar o saque na BET, você vai ver que de fato o negócio começa a acontecer para você, tá? Vamos colocar uma meta baixa aqui, ó. Vou então, um exemplo. Imagina que sua meta é apenas 50 reais Aí às vezes você não quer sacar porque é baixo. Aparentemente é um valor baixo. Mas se você fizer esse saque, né? bater essa meta de, 30 reais, é, de 50 reais por 30 dias, é reais no mesmo ano. É mais do que um salário para você tomar noção. tá? Só que o problema é que nós temos esse hábito de achar que é pouco, né? E aí a gente acaba não sacando e o dinheiro tá lá na plataforma e você perde fica rodando o dinheiro o tempo todo, entendeu? Então, bom, enfim, eu quero mostrar para você quanto que eu fiz aqui nos últimos dias na Bet365, tá? Primeiramente, para você é, fazer o saque ou, é, ou ver o histórico de saque, né? Você vem aqui. No histórico Se você quiser saber é, Quiser fazer saque Você clica aqui em banco E clica em fazer saque, ok? Neste caso aqui Eu vou olhar o meu histórico Aqui de saque Nos últimos 15 dias Beleza? Outro ponto importantíssimo Ter controle Saber a hora de parar é fundamental para você conseguir ter um resultado legal também, mano. Não se empolgar demais na hora que estiver ganhando e nem ficar, sabe assim, não, não, não perder o controle também na hora que você acabar eventualmente pegando um red. Tem que ter, essa, ter esse controle. Hoje eu domino esse controle, por isso que eu falo que eu bato minha meta com três entradas e paro. Antigamente não, antigamente eu pegava três, quatro runs, queria pegar o quinto, queria pegar o sexto, queria pegar o sétimo e por aí ia, e perdia a banca, tá bom? Então é isso, ó. tá aqui ó, filtrado aqui na Best365, dia 24 do 6 ao dia 10 do 6, tá, que foi ontem no caso, tá bom? É, enfim, olha só, geralmente eu, eu saco a minha meta, a minha meta, como eu deixo muito claro também no meu Instagram e para vocês aqui, a minha meta, ela gira em torno de 300 reais por dia, vai ter dia que vai, vai bater essa meta e vou sacar um pouco a mais, e vai ter dia que eu saco um pouco menos, 250, 230, vai ter dia que eu vou sacar 800 porque aí às vezes acumulou com o dia anterior, mas o dia seguinte, por aí vai, tá bom? Só para você tomar noção, olha só. Então são aqui ó: 360 reais neste primeiro saque, 456 reais neste outro saque. Olha só, você vai reparar que são dias consecutivos, olha: dia 7, dia 8, dia 9. Então, todos os dias fazendo saque, ó. Quê, ó? 390 reais, 456 reais 360 reais aqui aqui já foi 800 reais, ó. então já acumulou com o dia anterior, mais 300 mais 540, mais 410 mais 811 se a gente for somar vamos somar aqui no meu celular, para você ter uma noção aqui ó, vamos pegar aqui, vamos ver aqui aqui ó, a calculadora vamos somar ali ó, o que a gente viu ali ó 811 reais então 811 reais mais 410 mais uh, Cadê? Mais 540, 540. é 1761, mais 300, depois dos 300 vem aqui mais 800, mais 390, né? Então, mais 800, opa, meu só tá escorregando aqui, mais 390, mais 456, mais 360, olha. Mais, é 456 mais 360, olha isso, 4 mil reais de saques feitos em 15 dias, em 15 dias na Best 365 4 mil reais aproximadamente de saques feitos em 15 dias. E aí as pessoas às vezes perguntam, pô, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Se você me perguntar, Júnior, você vive disso? Não, eu não vivo desse mercado. Tá? Para quem me acompanha mais tempo sabe, eu trabalho com marketing digital há muitos anos, eu tenho vários e vários tipos de produtos que são vendidos através da internet, então tenho vários, então a minha renda principal hoje são as vendas através da internet. Mas aqui eu faço uma média de 8, de 7, de 10 mil reais por mês, que eu tenho certeza que é uma renda que muitas pessoas desejariam. Tá bom? É, então vamos colocar uma média menor aqui, pô. Vamos colocar de dois mil reais aqui por mês. Eu tenho certeza que é uma renda que muitas pessoas gostariam de receber hoje. Talvez seria maior até do que a renda principal de muitas pessoas hoje. Uma média de, por exemplo, dois mil reais. 3.000 por mês seria R$ reais por dia de, de, de, de, de meta, de lucro. E é uma coisa que dá para você fazer rápido, por exemplo, no caso do grupo VIP da Trova Milionária. Algo rápido, você viu ali, 170 grãos num dia. Se você for esperto, com duas, três, quatro entradinhas, tu bate uma meta e sai fora do mercado, por exemplo. Entende? Então assim, dá para ganhar dinheiro. O que te atrapalha muitas vezes de ganhar dinheiro é o seu, a sua falta de controle emocional, a sua falta de, sabe assim, de conhecimento, a sua falta de sensibilidade, de não saber o momento certo de parar. Pô, bati minha meta, mas eu quero pegar mais uma. Sabe? E, de não fazer gestão. É isso que te impede, porque dá, dá para ganhar dinheiro. Mas é isso que está te impedindo, tá bom? Então é isso. Ó, Quero deixar para você aqui o link do grupo gratuito aqui na descrição do vídeo. Se você não entrou, entra lá no grupo gratuito. Se você quiser saber mais detalhes sobre o grupo VIP, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Mas você pode me chamar no meu WhatsApp também que eu te respondo por lá, se você quiser. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para você. Até mais e valeu!